Agora são 5 dicas para você bombar o marketing digital com o seu site. Vamos nessa, Malcolino! Olá, aqui é o Bruno Pérez, bem-vindo a mais um Guia de Marketing. A gente está acabando essa primeira temporada, esse é o 49º vídeo. Se você quer ver tudo que a gente já falou, clica no card, vai lá na, na minha página no YouTube, no Facebook, no meu site e dá uma explorada nos conteúdos. Agora eu vou falar cinco dicas rápidas para você ir muito bem e cada vez melhor das estratégias de marketing digital. Um, Tenha um site que funcione para dispositivos móveis, celulares e tablets. Isso, isso cara, não tem como mais. Se o site não funcionar para celular... Se ele não for responsivo ou se ele não for feito para celular ou para tablet, esquece. As pessoas elas estão tomando decisões instantâneas, então ela quer uma coisa, ela já pesquisa no celular, ela já pesquisa no tablet, talvez ela nem compre ali, ela vai comprar no desktop e depois no trabalho ou quando estiver fazendo alguma coisa mais importante, mas é ali no celular que ela vai pesquisar onde fica sua loja, onde fica seu estúdio, onde, como sua banda toca para um casamento, para um evento os seus serviços, a aula, é no celular que as pessoas fazem. precisam como você faz, então o seu site precisa funcionar para celular. 2. Você precisa ter páginas que descrevam em detalhes tudo o que você faz, todos os seus produtos, todos os seus serviços. Nem que a sua página seja gigantesca lá para baixo. Você pode colocar de tempos em tempos ali um call to action, um chamado para ação. A gente falou disso lá no que é um call to action na área de vendas e conversões. Mas tente explicar, traga depoimentos, se for um produto, detalhes, detalhes técnicos do produto, se for um serviço, quando abre, se você entrega, se você não entrega, como é o processo de devolução. Nem que você crie várias abas, mas coloque todo esse conteúdo lá escrito, também em vídeo, em foto, infográfico, porque existem várias formas desse conteúdo seu ser ranqueado, além de ajudar as pessoas a entenderem o que você faz. Eu expliquei tudo isso no Guia de Marketing, você pode tirar as dúvidas lá nos cards, lá nos links, no meu canal. Então essa é uma dica rápida, explique bem o seu produto, no máximo de páginas que você puder. 3. Essa dica é super legal. Coloque sua empresa no Google Meu Negócio. Pode ser uma fábrica, pode ser um restaurante, pode ser um escritório. Por quê? Porque quando as pessoas pesquisam, o Google tende a entregar o Google Meu Negócio primeiro dependendo da pergunta, dependendo do, do termo utilizado na pesquisa. Mas é muito importante que você que já tem uma conta no Google, mexa e organize suas informações aí no Google Meu Negócio. Coloque seu telefone, coloque seu site correto, coloque o que você faz, sua descrição. Porque isso vai ser uma ponte para que as pessoas cheguem até você ou até liguem para você. Eu já cansei de... Tá, às vezes em algum lugar, ah, vou fazer alguma coisa enquanto eu espero, procurar um restaurante, ou se tem algum dentista, se tem algum cabeleireiro, se tem qualquer coisa perto de mim, um serviço e o Google Meu Negócio aparece em primeiro, eu já clico, já conectando com o Google Maps ou com o Waze, então é muito importante, procura aí Google Meu Negócio. 4. A gente falou de análise, está aqui no card. Você tem que ter o Google Analytics no seu site para saber quais são as páginas mais visitadas, quanto tempo as pessoas ficam dentro do seu site, para saber se você tem mais visitantes, homens, mulheres, se as pessoas estão vindo do celular, qual o produto que elas mais gostam. Você precisa dessas informações. Então, quem fez o seu site, peça para instalar o Google Analytics. Vai estar tá aqui o link, eu já falei disso em outros vídeos, você precisa ter isso. 5. Is the... Em todas as páginas do seu site, Tenha um botão de ação. O que é isso, Bruno? Se, por exemplo, você tem uma, uma escola de dança, em todas as páginas tem um botão ali para agendar uma aula grátis ou para entrar em contato. Aquele botão leve até uma página de contato, ou um formulário que seja, ou até um, um click to call, depende da tecnologia que você está usando. Mas o usuário ele precisa ter acesso a um contato rápido com você em todas as páginas. Então coloque um botão, um banner, alguma chamada para que fique fácil para que o seu visitante entre em contato com você. E essas foram 5 dicas rápidas de marketing digital voltadas para o seu site, para você explicar bem o seu produto e mais esse canal. Esse foi mais um Guia de Marketing, eu sou o Bruno Pérez, a gente já falou de muito conteúdo e agora a gente está chegando ao final, muitas surpresas no próximo vídeo. Eu sou o Bruno Pérez, me segue nas redes sociais, vê os outros vídeos, deixa comentário e valeu!